Eu perdoo. quem me perdoa. Eu sorri para quem me sorri. Aí quem faz mal para você eu faço mal também. Quem não perdoa, também não perdoou. Quem pisa no meu carro eu piso duas vezes. Você nunca viu Jesus na tua vida, nunca ouviu sobre o Espírito Santo. Não tem ideia o que é Deus. Não sei o que é está que fazendo na igreja. É a maior prova que você nunca se converteu. Isso é padrão cultural, mundano um ímpio! diz assim, declarando aos coríntios eu, ainda que menos amado, amando-vos cada vez mais Paulo estava rejeitado Paulo era odiado pela igreja e vocês não me amam? Não tem problema eu amo vocês eu amo vocês independente se vocês me amam ou não a evidência da conversão de Paulo da salvação era essa que cristianismo é esse que estamos vivendo? É mundano, é egoísta, é cultural. Cristianismo é cruz, é abnegação, é porta estreita. Meu irmão, não se engane. A trombeta vai soar e nós vamos apresentar diante do trono de Deus. E as nossas obras vão ser expostas, reveladas. Quanto ódio no nosso coração! Filho que não ama Pai, filha que tem birra com mãe. Irmão que se odeia Você tem coragem de impor a mão nas pessoas e olhar Orar Você tem coragem de subir num púlpito e pregar Você tem coragem de louvar Se você não resolveu o teu problema com o teu irmão Por que, é que eu tenho que resolver antes de cantar Pregar É Precisa ler a Bíblia Quando, for, quando tu Fordes trazer uma oferta no altar e se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai, deixa a tua oferta no altar e reconcilia-te com ele primeiro. Reconcilia-te depressa, antes que leve-te ao tribunal. Como é que é? Quando for no altar oferecer uma oferta, que oferta? Carneiro? Bode? Pombinha? Cereal? Não, não estamos mais na lei. Ah, é o dízimo. Quando for oferecer tua oferta, Romanos 12, qual que é tua oferta? Rogos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando for desoferecer tua oferta, o que é tua oferta? Teu louvor, é tua oferta no altar. Tua pregação, tua oferta no altar. Tua oração durante o culto, tua oferta. Quando tu for oferecer isso, é prestar culto a Deus. Como você presta culto? Louvando, pregando, cantando, adorando, sentado aí glorificando. Quando você vir prestar culto a Deus, ofereça oferta. Mas se lembrar que você tem um problema com um irmão, que você odeia um irmão, que você não perdoou um irmão, deixa essa oferta porque eu não vou recebê-la. Diz o Senhor. Perdoa primeiro aquele irmão. Peça perdão primeiro para aquele irmão. Reconcilia primeiro com aquela pessoa. Depois, então, vem prestar culto para ela. É muito sério. Isso aqui é Bíblia. Nós montamos uma igreja. Achamos que é oba-oba. Vamos fazer tudo do jeito que quer. Peraí aí, as regras, as leis, os princípios. Isso aqui é outro? Jesus. O nego estava arrebentando com Jesus. Cuspiram. Coroa de espinho. Chicote o seu Cristo, um homem que não cometeu pecado, cravar os pés, cravar as mãos. Aí vem um filho do capeta e diz assim: o Cristo, desce daí para que nós creamos. Qualquer um de nós te e arrebentado com aquele cara. O que Jesus é que disse? Perdoai-vos, pai. Eles não sabem o que fazem. Olha aí o amor. Olha a expressão de Deus. O homem estava sendo julgado sem, sem, sem prova Inocente Estava sendo escarnecido, zombado Estava hostilizando ele O que, é que ele faz? Eu os amo, Senhor Eu os perdoo, Senhor Eu os absolvo Perdoai-vos, meu Deus Isso é cristianismo Agora você não perdoa uma irmã que falou uma palavrinha para você alguém que te fez uma ofensazinha pequena, isso não é evangelho gente, isso é brincar de fazer igreja, isso é suicídio, quando ele vier ninguém vai subir igreja, não vai porque quem não ama está em trevas, não conhece a Deus nem viu Deus,